Na conta então não provoca e se toma nota já toma nota vamos lanche do que me faço, que tá te meter do que me faço, que te tirar do que me faço que tá te meter que tuas meter que tuas tirar ai papé ai papé ai papé papé papé ai papé ai papé ai papé papé eh, ah eh, hey, hey. ah eh, hey, hey. Eli, eli, Yeli, Yeli, Yeli, Yeli, Ele é Yeli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, eli, que famulache. Você tem que ter meio para chegar aqui. Você tem que ter meio para chegar. Você tem que ter meio para chegar aqui. Você tem que ter meio para chegar. Qui you be fast, you get to meet it, do you be fast, you get to get to get to get to get to get to get to get to get to get